É tropa, parece que o amor acabou de vez, temos mais alguns jornalistas pedindo para o Lula calar a boca Será que é por isso que agora estão falando que ele está com pneumonia, que ele não pode mais falar? Hum, vamos ver o que tem circulado nas redes sociais que eu trago aqui para vocês, manda! As se produção, queremos se Lula tem, usando uma expressão horrível de mau gosto, calar a boca Você... Não, não, não, não, por favor Eu sou contra a censura O Dilma tem que falar Deixem o Dilma falar, por favor Cadê a liberdade de expressão? Achei que a censura era só para a direita Mas o jornalista não sabe mais o que fazer Esse cara não cala a boca, mano meu Deus, só fala merda Lula tem, usando uma expressão horrível de mau gosto, calar a boca Ou seja, fechar a boca Lula tem... Ai, ai, ai, ainda tem que explicar Não, não, então calar a boca é fechar a boca, tá? Ah, meu Deus, faz o L, meu querido, faz o L aí Outra aqui, que já tanto atacou o Bolsonaro, a Playmobil Também tem uma palhinha para dar para nós Vamos ouvir o que ela tem para dizer. O presidente da república não tem o direito de zombar de algo desta gravidade, porque é algo que afronta Lula. todo o Estado Verdade. de direito. A própria democracia, a própria existência... Ai, o Lula tá atacando a democracia, gente. Quem podia imaginar uma coisa dessa? Oh, really? Eu não sabia. Não... Não. das instituições não diz respeito ao Sérgio Moro não diz respeito ao promotor que também era alvo, diz respeito à existência do Estado Democrático de Direito e à sua rigidez, então é por isso que o chefe de Estado, qualquer que seja ele seja Jair Bolsonaro, seja Lula tem de zelar é, não pode transformar isso em picuinha política e... uh, rapaz, picuinha política não pode é, é, trazer uma fake news para o debate com... Mano, não durou três meses ele já está destruindo a democracia já está produzindo fake news está de picuinha Estado democrático cara, não, isso não podia ser melhor velho. não podia ser melhor e sabe o que mais? A gente avisou tudo isso que o Dilma não estava preparado para a era da internet, que as falas dele não iam passar impunes na era da internet. Com esse grau de leviandade rindo, repetindo, é armação, é mais uma armação. A cara da jornalista da direita, tipo... Tipo... É verdade! A cara de tristeza, de velório, mano. A mulher parece estar no velório da mãe dela, velho. Ah, isso... O outro aqui nem olha pra câmera. Tá aqui assim, ó. <tos> ah, Deus, eu me você, você não cala a boca, mano. O cara não consegue calar a boca, era é só ficar quieto. Deixa a gente falar pra você, Dilma. A gente passa pano, mas você vai lá e caga mais, mano. Não, mano. Não. Isso daqui é a cara dela, velho, tá no Então, se for mesmo uma armação, ele vai continuar mentindo até quando? Ele pode odiar o Moro, talvez ele tenha razões pra isso, mas isso ele precisa tratar em terapia ou na justiça. Vai pra terapia, Gil. Vai pra terapia. Sai daqui. E não em declarações públicas como presidente da República, porque isso é absurdo. A reação do Moro foi justificada depois. Nossa, os caras têm o que falar que é assunto de mano. Perguntou se o presidente não tem decência, se ele tinha coragem de zombar com algo que colocou em... É pra isso que a gente paga a internet. Isso, com a vida dos filhos dele, ele acabou dando uma chance do seu principal adversário se sair bem nesse episódio, porque ontem na tribuna ele foi bem razoável, não tinha cobrado do governo, agradeceu inclusive a Polícia Federal, o Ministro da Justiça, e hoje o Lula se saiu com essa, lamentável, lastimável... e Lamentável, lastimável, injustificável, injustificável e que vai. Não não não, não, não, não, manda o um repito aí: lamentável, lastimável, injustificável. Você <risos> esperava que, não, não, sério, se eu te dissesse, voltasse no tempo e te contasse, irmão, não vai dar nem três Sim. meses e os próprios jornalistas vão pedir pro Dilma calar a boca que não vão aguentar mais ele, vai estar Playmobil. A Playmobil falando... O lastimável, injustificável e que vai contribuir para essa crise desse governo dele nesse momento, que é ah, muito causada pelos próprios petistas, pelo próprio presidente, pelo próprio governo. A maioria das crises... Nem o Felipe Neto conseguiu passar pano. Agora, tá? A gente tem um outro videozinho aqui da série. Imagina se fosse uma, um bolsonarista ou o próprio Bolsonaro falando que esse cara fala na rede Goebbels de desinformação, tá? Solta aí, produção. O que que falou o participante do Big Bosta? Eu quero essa casa inteira de preto, gente. Hum. Aqui, inteira de preto. Tenho... Inteira, inteira. Não quero nenhum branco aqui dentro. Ui! Não quero. Eu quero a casa... Eu quero Big Preto Brasil. Eu quero Big Preto Brasil. Tudo bem. Você pode querer o que você quiser. Mas será que alguém tá vendo que isso é racismo? Será que alguém no futuro vai olhar para trás e vai falar Ah, sim, isso era racismo, cara. Como é que a Globo pode fazer uma coisa dessa, deixar uma coisa dessa acontecer? Mas pode, porque é politicamente correto. Ele precisa colocar os brancos para baixo para se sentir melhor. É assim que funciona o racismo do bem, cara. Olha aqui. Eu quero essa casa inteira de preto, gente. Ah. Inteira de preto, inteira, inteira Não quero nenhum branco aqui dentro Imagina, não, não, só imagina Porque eu não posso nem repetir Eu não posso nem repetir isso no contexto De falar que eu só quero de branco Porque aí eu ia estar cometendo um crime Eu cortar meu vídeo e ia ser preso Mas o cara pode falar isso com ódio, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco o som Talvez você não tenha ouvido, cara O cara pode falar com ódio No coração, ó o ódiozinho no coração Eu quero essa casa inteira de preto, gente Assim, inteira de preto. Assim, assim, assim. Inteira, inteira. Não quero nenhum branco aqui dentro. Não quero. Eu quero a casa, eu quero Big Preto Brasil. Puta que pariu, hein? Que beleza. Aí vamos para algumas notícias que a galera tá compartilhando sem parar. Primeiro, essa daqui, né? Ontem teve, tivemos. A abóbora canha. Teve primeiro ovo canha, agora a abóbora canha. Todo brasileiro vai ter uma abóbora para comer. E agora a notícia: cenoura salta 27% e ovo sobe 8%. Veja maiores altas em março. A mídia tendo que noticiar isso. E não saiu em lugar nenhum, mas o Ibovespa caiu dos 100 mil pontos. É isso, mas. Não importa, né? Como o próprio ministro da economia disse É um bando de menininha, um menininho na internet que compra essas ações Bando de mimado, ninguém se importa com a economia, não. E aí os memes, né? Meu, me traz os memes, eu quero memes, pai Ah, aqui o Homem-Aranha sem óculos olhando, né? Ó, o outro que eu boi, vai ter picanha pra todo mundo, vai ter picanha Aí tu põe o óculos, ué, ué não, o que é isso? Uma abóbora? Uma abóbora? Churrascaria de abóbora agora? Você vai num self-service e só tem abóbora agora. Ah, meu, que palhaçada. Aí você acha que o povo tá como? Acreditando em metáforas, é? Que o povo estudou pra saber a diferença entre metáfora e o que não é metáfora. Tá aqui. Homem furta 800 reais em picanha e justifica crime com promessa de Lula o caso ocorreu em Curitiba na capital do Paraná suspeito justificou que roubou picanha pois foi pegar a parte dele é isso né? quem nunca imaginou uma coisa dessa? quem não podia saber como é que eu ia imaginar né o povo quer picanha e vai ter picanha a todo custo e aí para não deixar essa notícia passar batido investigação da Polícia Federal indica pagamentos do PCC ao The Intercept Brasil. Ah, mas que curioso, essa é uma pedra mais suja do mundo. Quem tem coragem de levantar essa pedra do PCC para saber o que tem embaixo? Ah, quem foi assassinado até agora pelo PCC? Quem eles controlam? Por que tem tanto ministro do STF soltando... Bandido do PCC, inclusive bandido que estava lá na tentativa de assassinato do Moro, que para o Lula foi uma pura invenção. Mais um aí. E aí sabe o que, que aconteceu? O STF mandou busca e apreensão de celulares, do InterCpt, de computadores? Não, o InterCpt mandou uma notinha falando, é mentira, armação. Não, não, não, não, não precisa me investigar, é falso. E a gente tem que acreditar, porque a notícia verdadeira dele, suprema, não pode ser questionado. Então, que mais um dia, no nosso paizinho da ovo Canha, cara. Como é que as coisas podem estar tão ruins assim? E é que a gente continua batalhando todos os dias apenas para sobrevivermos. Então, se você quer ajudar o nosso canal, participe da nossa oitava rifa e concorra a mil reais no Pix. Tamo rumo aí a 100 rifas compradas. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.